mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente continua na nossa saga aqui no Keydrop em busca da skin mais cara do site. Esse tá sendo o meu foco hoje. Nos últimos vídeos, abrindo caixas aqui no Keydrop, eu sempre passei no Upgrade e deixei bem claro pra vocês a minha intenção do momento, que é pegar um item dessa página dos itens mais caros aqui do Keydrop. Quando eu comecei aqui esse alvo, né, de tirar uma das skins mais caras, eu tava pensando em pegar a Alp Gangner, porque a M4A1S ainda não tinha sido nerfada. Agora que a m 4 a 1 tá nerfada e a M4A4 tá sendo mais utilizada, possivelmente eu foco aqui na M4 HAL, Factor New, se bem que Ganymere também seria uma boa, só que a mais top que tem aqui no que Drop no momento é uma Field Tested, ainda não apareceu nenhuma minimalware nem Factor New aqui infelizmente, mas também já estamos falando de uma skin aí de 6 mil dólares, né mano? 30 mil reais, e eu no momento só tenho uma faca de 1.200 dólares, tava com algumas outras skins ali também, acabei fazendo uns upgradezinhos numa faca que eu tava vendi ela, tô com 480 dólares, e a minha ideia pro vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai vender essa Butterfly Drop Apesar de eu gostar muito dessa faquinha, vai fazer mais sentido aqui na minha estratégia. Vender ela pelos 1.200 dólares, assim a gente vai para uma carteira aqui no site de 1.700 dólares de banca. E o ideal hoje era a gente mirar em sair daqui com mais de 2.000 dólares em skins, tá? Então, uma opção seria vir aqui e pegar, por exemplo, uma Butterfly Fade aí de 2.000 dólares. Ou pegar aí, digamos, umas duas skins de 1.000 dólares. Pode ser, por exemplo, essa Talon e essa M44 Poseidon. Bom, ficar em torno de 2.000 dólares para hoje já seria um profit bacana, um profit legal aqui aqui na banca, que seria mais ou menos 20%. Pra isso acontecer, sem enrolar muito, tá? Eu vou em caixas que eu acho que podem dar pra gente itens insanos. Tá? Que são essas caixas aqui premium, do que drop. As caixas mais caras, realmente. Então, sem muita enrolação, eu acho que eu vou começar com a caixa mais barata. Essa caixa Serpent já me deu drops bons no passado. Olha só, a galera dropando um skins aí de mil, mil duzentos dólares numa caixa de 60, tá ligado? Compensa demais se for parar pra ver. Pô, você gastar 60 dólares pra pegar uma skin de mil é perfeito, né? Então vamos abrir aqui alguns. Algumas caixas da Serpent. E provavelmente a gente abre também algumas outras caixas premium. Ó, 257 dólares com 208 que a gente gastou. Então já foi 50 dólares de lucro. Vamos ver. Oh, passou a faca, mano. Que é essa carambit Marble Fade aqui, galera. É o item mais caro. Não, não é o item mais caro da caixa. Pode vir a Alp Medusa, mano. Novamente fizemos um profit aqui de o quê? Deu 15 dólares. Então 65 dólares de profit até agora, mano. Vou abrir mais três. Opa! Duas facas, velho Nossa nossa, mano do céu Pera aí, 530 menos 208 Caraca, acabou de fazer 320 dólares de lucro com essas últimas três caixinhas Mano, vou abrir uma caixa mais cara agora então Possivelmente a gente já conseguiu o lucro que eu tinha planejado Sem nem sequer fazer upgrades Vamos ver essa caixa medusa Caixa que tá do lado dela, vamos abrir duas Vai dar aí, 455 dólares Nossa, o cara dropou uma ganha nessa caixa duas horas atrás, mano Beleza, beleza Duas faquinhas, 479 dólares Foi um profit de 20. Dolinho mais ou menos, e bom, já que a gente tá abrindo as caixas mais insanas, calma lá, né, calma lá, eu vou abrir uma caixa da lore, já que eu vou abrir só uma, né, porque eu não tenho mais grana, vou mentalizar um item insano aqui com algum profit, velho, poderia vir pra gente essa caramba de slaughter, já seria um lucro de 150 dólares, já ia me colocar no patamar que eu quero, vamos ver, The Prince, nossa senhora! Se parasse na Alp de Prince... Caraca, seria minha terceira Alpe The Prince. Beleza, beleza. Não tem problema. Eu vou vender ela. Como a gente tá dando muita sorte com caixas hoje, eu vou abrir uma caixa da Raul, mano. Não custa tentar pegar a Raulzinha, né? Acho que seria em condição de tested ou minimal wear. Vamos lá, 400 dólares é exatamente a grana que eu tenho. Vem, Raul. Será? Imagina, a Raulzinha assim do nada. Luvas fade, mano. Quanto que custa isso daqui? Nossa... Aí eu ripei, velho Eu devia ter ficado nessas caixas mais baratas Porque eu tenho várias chances de abrir elas, né? Opa, opa Eu acho que essa luva é cara, mano 440 dólares Beleza, estamos de volta, estamos de volta O que eu perdi ali na caixa da Laura acho que eu acabei de recuperar Eu quero descobrir aqui quanto que a gente já tem em skins, galera 1.890 dólares com mais 50 de balance Estamos bem perto do meu objetivo Eu queria ficar com duas skinzinhas um pouco mais caras Só que eu acho que possivelmente a gente nem precisa, mano A gente pode fazer uns upgrade Aqui bem de boa, tipo 50% de chance, só para tentar lucrar em mais uns 50 dólares chegar no patamar que eu quero chegar, que é 2 mil dólares pro vídeo de hoje, mano. Porque eu não quero focar em um valor muito acima de 2 mil dólares, senão já seria um pouco ganancioso demais da minha parte, né? Depois a gente lida com esse monte de skins, a gente pode trocar elas por uma skin mais cara. Bom, vamos tentar um upgrade aqui por uma faquinha, tá? Uma faquinha qualquer aqui, só pra gente chegar já nesse patamar aí que eu quero chegar de 2 mil dólares. 60% de chance, mano. 60% de chance geralmente é safe velho, não erramos nada. E se eu juntar todas as minhas skins aqui no momento, bateu 2 mil dólares. Galera, tô com 10 mil reais no key drop. Mano, tá chegando perto, tá chegando perto da skin insana que a gente vai tirar aqui. Eu não vou fazer nada demais hoje, né, porque o que que eu pensei em fazer agora? Já que eu não consegui duas skins caras, né, acabei pegando aqui 11 skins de preços variáveis, a gente pode vir aqui também o skin changer ele tentar trocar uma skin ou outra que a gente achar interessante aqui por uma faca, Quero que que que eu tava pensando em fazer, tá ligado? Ó, tem uma Skeleton Slaughter aqui de 877 dólares. Ela já foi enviada aqui instantaneamente pro meu inventário, mano. A faquinha aí, Slaughter, deu pra gente fazer uma trade por aquelas skins que eu tinha por ela, né? Perfeitamente. O Skin Changer aqui do K drop é muito louco, velho. Dá até pra você pegar, às vezes, um pouquinho mais de grana do que você tinha e tal. Se você quiser colar no K drop e garantir aí um crédito de graça, tá? É só usar aqui o meu código login você vai ganhar 50 cents de graça. só clicar aqui no botão Letar, e também quando você for depositar, você vai ter um bônus aí no seu depósito A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Com o objetivo aí de chegar na Gangnir Eu vou pegar essa Skeleton ali que veio pra mim E vou depositar ela de volta Na verdade eu não vou aceitar a trade, tá? Eu vou deixar ela aqui mesmo no meu inventário Então vou ficar com todas essas skins aqui Mais a Slaughter, né? Que tá dando 2 mil dólares E a gente vai continuar essa saga Então deixa o seu like Vamos bater dois mil likes aí nesse vídeo pra eu postar o próximo E aí se vocês baterem essa meta no próximo vídeo Eu vou pegar uma skinzinha pra sortear pra vocês Combinado Tamo junto então galera A gente se vê no próximo vídeo Falou